Então a gente continua o tópico de energia, okay? que é uma, um tópico fundamental na física inteira, e mesmo né, não só na física, como na química também. Okay? E a gente vai falar de um outro tipo de energia, que é, o, que é a energia mecânica, e como que ela se conserva. Okay? A gente começa, então, falando né, de um outro tipo de, de energia que vai aparecer, que é a energia potencial. A gente começa, pelo exemplo, da energia potencial gravitacional, que já vai nos dar várias características né, típicas da energia potencial. Okay? Então, a gente já viu nas aulas passadas que existe a energia cinética, que é uma energia associada ao movimento do corpo. Né? Ela é proporcional à, à velocidade, ao, ao módulo da velocidade ao quadrado do corpo. Ok? E a gente obteve esse trabalho como? Né? A gente, desculpa, a gente obteve a energia cinética como? Né? Calculando o trabalho da força resultante agindo sobre um objeto e considerando que a velocidade do corpo pode ser escrita como uma função da posição ao invés do tempo. Isso é válido por quê? Porque, no fim das contas, a posição pode ser considerada como uma função do tempo. Então, implicitamente, a minha velocidade vai ser também uma função do tempo, como a gente está acostumado a, a pensar. Okay? E a gente, para isso, usou o Teorema Trabalho-Energia Cinética. Né? Nós, na verdade, nós chegamos ao, traba ao Teorema Trabalho-Energia Cinética dessa forma e a gente viu que o Teorema Trabalho-Energia Cinética vale só para a força resultante, mas para qualquer força resultante. Não depende da natureza da força resultante, se ela é gravitacional, se ela é elástica, se ela é eletrostática, se ela é... enfim. Né? Então, agora a gente vai considerar o caso particular de um corpo em queda livre, sem resistência do ar, ou seja, a força resultante vai ser só a força gravitacional agindo sobre o corpo, né? e a gente vai calcular o trabalho dessa força. Então, vamos pensar que eu tenho um corpo... A certa altura do chão. Okay? Vou colocar aqui o meu sistema de coordenadas com zero de posição e esse corpo inicialmente está em uma posição Y. Esse corpo vai estar tá em queda livre, ou seja, né, a única força que vai estar tá agindo sobre ele é a força gravitacional e aí a força gravitacional é a própria força resultante. Lembra que num, num movimento de queda livre, o corpo pode estar tá tanto subindo quanto descendo. O que caracteriza um movimento de queda livre é que a única força agindo sobre o corpo seja a força, da, a força gravitacional. Então, meu corpo saiu da posição Y1 e foi né, para a posição Y2, sempre com a força gravitacional agindo sobre ele. A única força realmente é sobre ele. Tá? Aqui, obviamente, a gente está desprezando a resistência do ar. Então, como é que eu calculo o trabalho da força gravitacional? Ora, eu uso a definição de trabalho, né, integral da força escalar de deslocamento. No caso aqui, né, minha força é a força gravitacional, que é m vetor g, e escalar de deslocamento, que é... Um dy aqui. Estou né? colocando o deslocamento no eixo y, então meu ds é dy. E agora, eu escrevo tanto a, tanto a força quanto o deslocamento em termos de componente escalar, um componente escalar aqui da força gravitacional é menos mg, é, vezes o vetor unitário aqui. Meu deslocamentozinho, eu sempre vou considerar ele positivo aqui quando eu, eu colocá-lo aqui. Tá certo? Então, é, lembra, J escalar J é 1, a força gravitacional é constante, então eu posso tirar da integral, e finalmente, né, quais são os limites de integração aqui então? olha meu corpo começa numa posição Y1 e termina numa posição Y2, ok? Essa integral é moleza, ok? É simplesmente... Y2 menos Y1, e quando eu faço a distributiva aqui, né, eu obtenho que eu tenho MgY2 menos MgY1, tá? Quer dizer, o negativo disso aqui. Essa grandeza MgY aqui que aparece, né, porque eu tô... é, se chama energia potencial gravitacional. Nota que eu estou particularizando esse, essa, essa grandeza para dois valores de y, de y, Y2 e Y1. Mas poderia ser qualquer... Y2 e Y1 tem valor qualquer. Então, né, minha energia potencial gravitacional é Mgy. Okay? É o que eu chamo de Mgy. Ela está associada à posição da partida. Isso vai ser uma característica geral de energias potenciais, elas vão estar associadas à posição da partícula, tá? Então a posição aqui, né, na, nesse exemplo, é o que a posição na vertical, uma vez que eu escolhi meu eixo é, de coordenadas aqui, coloquei o zero de posição, aliás, o zero de posição nós vamos falar sobre ele já já, tá certo? Você tem vários tipos de energia potencial, não só a gravitacional. Ela pode ser elástica, ela pode ser eletrostática, ela pode ser magnética, tá certo? Nesse curso, a gente vai tratar, essencialmente, de energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Tá ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar de aspectos da energia potencial.